Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o João, se você tá chegando agora aqui no canal, eu vou pedir pra você se inscrever e, pô, deixar um like aqui no vídeo, aqui, que ajuda a gente demais. E é o seguinte, hora de manhã que a gente tá, tô indo, voltando da padaria aqui, ó, com a cidadã, né, E, pô, logo mais a gente tá indo viajar, que a gente tá saindo de férias em família, cara. Né? Pô, estamos de férias, cara, estou de férias, é muito gostoso isso. E, pô, confiram aí, tá? A gente acabou pegando um pequeno hotel resort aqui perto da cidade de onde a gente mora, que é em Londrina. Mais especificamente na cidade de Maringá. Espero que seja demais a viagem. Né? Bora lá. Vem, dona Olivia. Vamos? Vem. Bora. Bora tomar café e que aí a gente já... Daqui a pouco a gente tá no hotel. 120. Ah, tá. Obrigado. Chegou. Olha! Olha o sofá, filha, vem! Olha o sofazão! Ali, ó! Que <risos> <risos> casa nova! casa nova, filha! A gente vai lá lá sair, gente. Oh, legalzinho o quartinho, Legal. né? Legal, é. Na internet falava que eu parecia com a câmera maior, né? Mas tudo bem, aqui lá. Quem que é essa moça linda? Tira essa champeta feia da boca. Oh, tem um detalhe aqui bem legal, meu Lívia. Vamos lá, vamos hum. ver. Olha ah, ah, o que, que tem lá embaixo, filha. O que é que? Olha a piscina. O que é que? Bora lá brincar, Olivia? Olha a piscina. Olha o parque. É vamos no parque. Vamos almoçar primeiro. Vamos lá brincar, meu? Vamos brincar? Ficou <risos> Ficou todo empolgado. I'm <laughs> knee, He opens up his heart on the floor Been waiting for this moment But she's not sure Ai, a guia, papai. Chega pra cá água, é? Vai lá, moça. Chega aqui, ó. Ai, a Ai, Se vocês forem viajar. Ai, guia, Esse abraço aí é pra a Acho que tem que tirar tudo. Ai, a guia, que alegria, que tirar.